O que te faz feliz? Você sabe? Sejam muito! bem-vindos, meu amigo e minha amiga. O vídeo de hoje não estava planejado. Eu não sabia o que iria gravar. Mas, olha que interessante. Uma história rápida. 20 segundos. Conversando ontem com um amigo, metendo papo sobre várias coisas da vida, né? surgiu o tópico consumismo compulsivo. Por que as pessoas compram o que não precisam? A conclusão foi... Porque elas realmente não sabem o que elas querem. O que realmente precisam. É aquele lance de comprar por comprar. Preencher um vazio, entende? Ok, finalizei a ligação. Abri os Stories. E a primeira frase que veio foi justamente sobre esse assunto. Quando você não sabe o que quer. Querer mais se torna o padrão. E é justamente isso que nos impede de encontrar a felicidade. Olha que louco. Estamos o tempo todo correndo atrás de algo, nós não sabemos o que é. É tipo o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ele nunca alcança, nunca tem fim, porque quando não se sabe o que quer, querer mais se torna padrão. Voltando na frase. Então, vou começar levantando algumas perguntas para a gente descobrir juntos o que realmente a gente quer. Faz atividades, acontecimentos, esportes. Te fazem feliz. O que você procura num trabalho, para ele ser um trabalho bacana. Faz características, você valoriza um bom amigo. O quanto de dinheiro é suficiente para ter uma vida que você chama de boa, baseado nas suas características, no seu julgamento de uma vida boa? Seria viagens para vários lugares? Seria vários amigos presentes? A família sempre presente também? Seria uma casa com piscina, o que você gosta? Essa aqui também é bacana. O que é sucesso para você? São boas perguntas. Saber o que você espera da vida. Seu é ponto-chave fundamental, meu amigo e Seria muito interessante ter respostas para muita parte dessas perguntas. Porque só assim você saberá que encontrou a felicidade quando der de cara com ela. Isso é autoconhecimento. Você precisa saber o que realmente quer para ir na direção disso captaram a ideia, então um exercício para vocês, quero que você liste, faça uma listinha do que te faz feliz, do que te gera raiva, do que te deixa triste, porque quando você tem essas respostas, você consegue navegar no caminho, desviando certas coisas e indo atrás de outras, daquelas que te complementam mais, que você tem uma sintonia. Então faça essa lista, porque ela é fundamental, E claro. Se der, coloque aí nos comentários os pontos que vocês consideram mais importantes. Vamos dialogar, bater um papo. É interessante ver que o que tem muito valor para uma pessoa, pode não ter para um. Somos muito diferentes, porém iguais e porém únicos também. Interessante, né? Só um parênteses, uma observação. A felicidade ela é um ciclo que vai e volta em uns dias terá, em outros não. Importante lembrar disso. Porque a felicidade plena, ela não é deste mundo. Fico o lembrete. Ninguém perguntou, mas irei responder. O que é para mim, uma vida feliz? Eu considero uma vida feliz, uma vida em que eu fui mais produtivo. Em que eu ajudei os amigos. E que eu me ajudei também. Que eu estudei, que eu aprendi, que eu curti. <risos> e que eu ajudei aqueles ao meu redor. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Esse foi mais um vídeo com um conteúdo que eu considero muito valioso. Foi preciso eu olhar a vida de pessoas de 40, 50 anos e perceber que elas estavam procurando a felicidade, mas elas não viam, porque elas não sabiam o que elas estavam procurando. E lembre-se, eu acredito em você. Pega esse conteúdo, joga para a prática, e simbora, pis, <risos> próximo.